Fala campeão, tudo bem? Aqui é o Ricardo Recolski, nós estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa série de 12 vídeos com 12 coisas que fazem você perder tempo. No vídeo anterior a gente falou sobre falta de prioridades. Se você não assistiu esse vídeo ainda, aproveita, o link está abaixo aqui do vídeo para você poder acompanhar a série toda e entender cada vez mais cada etapa que vai fazer você perder tempo se você não tomar nenhuma ação. O nosso assunto de hoje, que é o segundo vídeo, ele tem a ver com esperar por inspiração. Esse também é um outro fator que faz você perder tempo. Por quê? Muitas vezes a gente fica esperando aquele momento perfeito, aquele insight, aquela ideia mágica para conseguir começar a entrar em ação e se desenvolver cada vez mais. Só que o que acaba acontecendo? Inspiração não é só você olhar para cima e dizer vem inspiração, me ajude! Não, simplesmente inspiração não é algo que você estrala os dedos e ela aparece na sua frente, inspiração é um hábito constante de rotina, é o que? É muita leitura, é a prática, são exercícios, é você manter a sua mente ativa e você buscar criar coisas diferentes em primeiro momento a partir de coisas que já existem para que você possa melhorar e também, melhorar não quer dizer só criar algo novo, muita gente confunde inspiração com criação o tempo todo. Inspiração é você ter aquela ideia, aquela sacada que pode ajudar a melhorar o seu processo, pode ajudar a melhorar o seu dia a dia, pode facilitar as tarefas rotineiras. Então digamos que você tem por hábito uma folha de pagamento, você trabalha no RH e você todo mês precisa somar as horas dos funcionários para conseguir gerar a folha de pagamento. O que você poderia ter de inspiração para não fazer um trabalho totalmente rotineiro? Quais são as possíveis ideias? Criar uma planilha no Excel que esteja automatizado? Buscar algum sistema na internet? Ter algum aplicativo para o celular? O seu sistema web na empresa? De que maneira que você pode fazer o seu processo ser mais simples? Inspiração para você criar novas tarefas. Comece a olhar aquilo que você vem fazendo no seu dia a dia. Você sabia que cada produto e serviço tem um ciclo de vida de aproximadamente 6 meses? Após seis meses, o processo para um produto ou para um serviço começa a se tornar obsoleto. Isso não quer dizer que ele vai parar de funcionar de uma hora para outra. Isso simplesmente quer dizer se você está meio ano fazendo todos os dias exatamente a mesma coisa, é o momento de você parar, começar a treinar novidades e trazer as coisas que vão impactar realmente o seu dia a dia com resultados mais eficazes dentro daquilo que você está fazendo. Como que a gente pode buscar a inspiração? Procure primeiro definir em qual área você está querendo achar inspiração. Se você gosta de escrever, você precisa ler o que as outras pessoas dentro do seu meio estão falando. Você precisa entender o que que as pessoas para as quais você está escrevendo, o que elas gostariam de obter de informação. A pergunta chave é: qual é a dor que você está resolvendo na hora que você quer se inspirar e apresentar alguma coisa nova? É uma melhoria de processo? É um texto? é um relatório novo, é um novo mecanismo, é a abertura de uma empresa, é aquela ideia fenomenal que vai trazer rios de dinheiro para você, o que você está buscando realmente de inspiração? Muitas vezes a gente acredita que a inspiração ela precisa vir de longe, mas você já parou para analisar as pessoas ao seu redor? Quantas delas são pessoas que inspiram você e se fazem presente nas nossas vidas trazendo algo de diferente? Parece que toda vez que você fala com aquela pessoa ela tem um assunto novo, ela tem um assunto diferente, ela sempre está buscando constante conhecimento. A chave é, aumente o seu conhecimento. Se você a cada dia conseguir ler uma página nova sobre o assunto que você está querendo se desenvolver mais, você vai ficar impressionado quanto você vai ter lido ao longo de um ano. Para a gente ficar muito bom naquilo que a gente está fazendo, são necessárias aproximadamente 10 mil horas de treinamento, de trabalho duro, então isso quer dizer que aquelas pessoas que você está vendo com sucesso, muito provavelmente não tiveram sucesso da noite para o dia. Foi um sucesso que talvez tenha realmente demorado as 10 mil horas. Então, para você continuar praticando um pouquinho sobre inspiração, eu vou recomendar para você que você baixe nosso PDF que está aqui no link abaixo do vídeo e você possa continuar se desenvolvendo e aprendendo. Se você curtiu esse vídeo, aproveite, clica ali, dá um joinha para a gente, dá um like, aproveite e recomende para os seus amigos também e nos falamos no próximo vídeo. Um forte abraço!